O evento é uma iniciativa do ex-atleta profissional Carlão, em parceria com a Secretaria de Esportes Rio-Negrense. E que tal ir ao cinema? O Cineplus Emma City continua exibindo os filmes Ghostbusters Mais Além e Eternos. A programação vai até 24 de novembro. As sessões são às 14h30, 17h e 20h. MAFRA está com as inscrições abertas para o processo seletivo simplificado para professores em caráter temporário, para 2022. Os salários podem chegar a 2.700 e as inscrições se encerram no dia 7 de dezembro. Maiores informações e o edital podem ser acessados em nosso site. Fique sempre bem informado e continue ligado no Rio MAFRAMIX. Um ótimo final de semana. Voltamos na segunda-feira com mais notícias.